Como Ler um Livro em Inglês? What's up learners? Aqui é o Junior Silveira, sou é professor de inglês online e o Mensageiro da Brilhagem. Hoje nós vamos falar sobre como ler um livro em inglês. Já fiz aqui no canal um vídeo muito, muito tempo atrás, uh, dando ideias, sugestões e técnicas de leitura em inglês né vou deixar aqui no card aqui embaixo para vocês acompanharem depois mas eu vou voltar nesse assunto porque eu acho muito importante você desenvolver a sua leitura em inglês consequentemente você acaba desenvolvendo a sua fala a sua escrita ler é muito bom não importa qual língua seja não é verdade eu lia bastante livros né, em inglês é na época que eu estava estudando até hoje eu continuo lendo mas eu vou ensinar aqui uma técnica que eu usava né? ainda uso na verdade quando eu tô lendo alguma coisa em inglês ali é uma página eu não fico preocupado com palavra por palavra, né? Porque a gente sabe que inglês é contexto. Mas, às vezes, você não consegue entender o contexto por causa de uma palavra. Então, essa palavra, obviamente, você tem que ter a tradução, certo? Então, aí você vai pegar a, a palavra aqui, né? Ou você faz aquela... Coloca o canetão, marca texto. E aí você procura a palavra no dicionário, tem o um significado. E aí você consegue entender o contexto através daquela tradução. Ou você pega a palavra e anota num caderno, que é a minha forma preferida. Anota no seu caderninho de estudos a palavra e a tradução ao lado. Você provavelmente vai ver aquela palavra novamente na leitura ou até em outros contextos, né? filme, seriado, um jornal, uma revista. Né? É possível que você não vá lembrar da tradução daquela palavra de primeira. Talvez não lembre na segunda, terceira vez que vê-la. Mas a partir da quarta, quinta, sexta vez, você vai lembrar naturalmente. Porque você, opa, já vi essa palavra antes? Você teve o trabalho de pesquisar, né? ver a tradução e tudo mais, e aquela palavra fica no seu inconsciente conforme aquela palavra vai se repetindo você vai pegando né, o significado dela isso vem aos poucos tá então é assim que eu que eu fazia e faço para ler né, livros em inglês livros físicos tá bom então tem um caderninho lotado de palavras de frases que eu fui anotando ao longo aí dos livros que eu fui lendo e as suas traduções e muitas palavras e frases expressões eu aprendi Anotando no meu caderninho, pegando o significado, não lembrando, e vendo de novo, e poxa, eu já anotei, aí lembrei, aí acabei aprendendo. Agora, a tecnologia está aí para nos ajudar, certo? Muitas pessoas hoje já não preferem livros físicos e sim os livros digitais. Aí apareceram a, aparelhos, né? Como o Kindle, por exemplo. Eu tenho um deles aqui, ó, que é da, da minha esposa, ó. Kindle, que é um aparelhinho para você baixar livros e, obviamente, ler. <risos> a, a, o lance do Kindle é legal porque você não tem aquele brilho da tela de um celular ou de um computador, por exemplo, e você tem realmente a sensação de que está olhando para uma página, né? um papel, né? Tem essa sensação. E no Kindle você pode baixar um livro em inglês, por exemplo, e apertar e segurar uma palavra aqui, ó. E você tem o, o, o dicionário, caso você não saiba a definição dessa palavra. Então, por exemplo, was. Eu apertei, segurei, e apareceu aqui, ó, o dicionário. Was. First and third person singular past of to be. Então a primeira ou a terceira pessoa do, do singular do verbo to be. Ele te dá a tradução, a, a definição, aliás, das palavras. Deixa eu ver mais uma aqui, ó. I fricked. Fricked. Então ele disse aqui, ó, a very unusual and expected event or situation, uma situação inesperada, uma situação que não é comum, né, uma situação ou um evento. Uh, the teacher says the accident was a total freak. The teacher says the accident was a total freak. Então, o professor disse que o acidente foi um desastre, alguma coisa que não deu certo, né? Tipo um desastre, ou pode ser um surto, algo do tipo, né? Então, você pode ter a definição em inglês numa leitura é, no idioma. Caso você não tenha o Kindle, o aparelho, não se preocupe, porque você pode baixar no celular um aplicativo. Então, você baixa o Kindle lá no seu celular e aí ele abre aqui uma gama de livros tanto no aparelho quanto no aplicativo você pode baixar samples samples são amostras de livro você pode baixar gratuitamente não precisa pagar para ler tá claro que se você quiser o livro completo aí sim você tem que pagar e o valor varia de acordo com o livro que você está escolhendo mas para baixar samples é gratuitamente baixa vários samples de livros em inglês e faz esse tipo de estudo, eu, por exemplo, baixei aqui, ó, o sample do Harry Potter and the Cursed Child, certo? Muito bem. E aí eu vou passando aqui e tal, começa a leitura. Muito bem. Aí eu vou aqui, eu pô, tô lendo, pô, eu não sei o que significa also. Não sei o que significa also. Aperto e seguro em cima dessa palavra e ele me dá aqui a, a, a definição, né? Tem o dicionário, ó, uh, pode ser um adverbio, in addition uh, to, pode ser tipo também, né, que é igual ao to. É, só que o to é no final da frase, o also é também no começo ou no meio, tá? Você tem a tradução aqui da Wikipedia, né? E do Google Tradutor também. E o mesmo acontece com várias palavras, ó. I could. Tem até a pronúncia aqui, né? Ó, a forma de pronunciar. Could. Past of can. É o passado de can. Né? Poderia. Uh, ou uma outra definição. Used to indicate possibility usada para indicar a possibilidade, they could be right, eles poderiam estar certos, então ele até dá frases de exemplo com essa palavra que você está pesquisando. Então você aí no ônibus, né, no transporte, no trem, está voltando para casa, quer dar uma lida em inglês, quer aproveitar o tempo para estudar, baixa o aplicativo do Kindle e baixa samples, amostras de livros em inglês gratuitamente, aí depois se você curtir... Pode comprar, mas aí você vai lendo, estudando, abre aí o seu bloco de notas no celular em, em paralelo, né? Uma outra janelinha e anota as palavras que você está aprendendo e a tradução. Isso vai melhorar demais, não só a sua leitura, mas também a sua escrita e também, ah, consequentemente, tem uma influência na fala. Porque você vai utilizar essas palavras na hora da fala. Às vezes você vai, putz, esqueci aquela palavra, deu branco. Se você está fazendo isso todos os dias, ou boa parte da semana, a chance de você esquecer é mínima. E conforme isso você está né, tá repetindo, fazendo, fazendo, fazendo, você vai lembrar cada vez mais. Em inglês é contato diário com o idioma. Tanto pela escrita, pela leitura, ouvir, falar, as quatro habilidades, né? Então, essa é uma dica que eu deixo aqui para vocês, que eu usava e uso bastante, né? Após a tecnologia aparecer aqui, que na minha época não tinha essas coisas, era só no livro, no papel, para você melhorar o seu inglês. Ah, eu tenho que sugerir também, ó, sugiro para vocês aqui, ó, três uh, samples, três amostras no Kindle. Eu deixo como sugestão o primeiro livro, ó, Who Ate My Cheese? Quem Comeu Meu Queijo? Who Ate My Cheese? Certo? Falar sobre empreendedorismo negócios de uma forma bem lúdica bem né, bacana para você entender quem é iniciante né, em negócios tem um outro aqui ó que é mindset acho que não dá para ver né tá bem aqui do lado bem pequenininho mindset tá no, no kindle no aparelho né muito bom para você rever alguns conceitos né da sua vida pessoal sua vida profissional também e tem o último, claro, que eu não posso deixar de indicar, um livro do Zelda, né, meu jogo favorito, e que tem uma história incrível, essa aqui, ó. Zelda, Breath of the Wild. Breath of the Wild. Não pode deixar de ler esse livro aqui também, ok? Se vocês gostaram da dica, deixa o like aqui nesse vídeo pra ficar feliz, se inscreva no canal, dê uma dedada no belzinho, aqui ó, Pá! Pá no Belzinho, pá no Belzinho para você receber os próximos vídeos. Curta a página do Facebook e também não deixe de me seguir no Instagram, deixa o joinha, o coraçãozinho também e marque os amigos aqui embaixo para ajudar a espalhar conhecimento em inglês para os seus amigos, ok? So, that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se, todos vocês, lembrem-se, see you around. Bye.